5 de outubro de 1961, estreia nos cinemas, uma comédia romântica que marcaria principalmente a história da moda e, claro, do cinema também. Hoje nós vamos falar de bonequinha de luxo e os looks que ficaram para a história da moda. Bora descomplicar? Foi no dia 5 de outubro de 1961 que estreou esse filme, Breakfast at Tiffany's. Em português, bonequinha de luxo. A história é baseada num romance de Truman Capote que fala justamente da vida mundana nova-iorquina naquele tempo, que Nova York já fervilhava. Em especial porque nos anos 60, Nova York passa a ter todo o olhar da crítica de arte, com o neo-expressionismo americano. No papel de protagonista, Audrey Hepburn. Na realidade, essa atriz principal era para ter sido Marilyn Monroe. E olha, teria ficado com... Completamente diferente. Acho até que teria sido outra história. A história começa assim. Holly Golightly, que é a personagem de Audrey, ela vive num um drama entre a estabilidade e a liberdade. E quando ela tem o que ela chama de Mean Red, que é tipo. Sabe, uma agonia, assim, uma raiva, ela vai justamente para a vitrine da Tiffany. Isso mesmo, Tiffany joalheria. E lá ela se acalma. Ela diz até que é o melhor café da manhã que tem. E é aí que aparece no início do filme ela, linda, maravilhosa, num look Givenchy. E a gente, sem perceber, a gente fica vidrado, olhando para esse vestido maravilhoso. Que é um vestido, sabe aqueles vestidos assim... Não tem muita coisa. Então, ele é sem manga. Ele tem um decote atrás, não profundo, trabalhado geometricamente. Assinatura Vanchi, ou seja, supra-sumo de elegância. Aliás, todo figurino vai acompanhar esse momento, os momentos psicológicos da personagem. E vai ser sempre nessa narrativa do que a gente chama de effortless chic. E então, tem o que é effortless chic? Gente... É isso aqui mais ou menos, olha. Sem muito esforço. É chique sem esforço. Um look minimalista. Vão ser esses looks minimalistas que vão ficar no imaginário coletivo de todas as mulheres e que invadem a nossa lembrança até os dias atuais. A moda teve um papel essencial nesse enredo. E por trás dos bastidores, a figurinista da Paramount, Edith Head, tá aqui até a foto das duas discutindo, a Edith Head tenta impor para Audrey o que, que a Audrey deve vestir. E a Audrey, já apaixonada por Divanche, diz delicadamente que ela sabe que ele cai bem. Porque a Audrey tinha essa coisa. Até o próprio Givenchy dizia. Ela colocava a roupa e ela dava uma mexidinha. E pronto, aquilo ficava bem nela, caía bem. Que, aliás, é uma coisa muito difícil, né, gente? Você saber o que lhe cai bem. É um exercício e tanto. A feminilidade comunicada por meio de cores também muito básicas. Preto, branco e bege. Com algumas exceções. Sendo uma delas em coral, outra em rosa e outra... Bom, vamos ver aqui. Très distingué A touch of class Expressões que ela a Audrey, usa no filme, justamente para chamar a atenção da elegância. Também ela fala: How do I look? Perguntando como eu estou, né? Como eu estou parecendo? Como estou? É o que a gente fala em português. Então, ela vai sempre chamar a atenção para o look, para o visual. Um visual muito bem trabalhado, como por exemplo, no momento que ela vai me dizer que eu me perdi aqui Olha, très distingue How do I look? How do I look? O vestido, um pretinho básico Mas o chapéu Com as abas largas e caídas É Givenchy Mais uma vez O colar de pérolas O óculos tartaruga modelo Wayfarer Da Ray-Ban As luvas longas em cetim A piteira longa também Todos esses elementos vão colaborar para dar aquele toque de moda e sofisticação na personagem. Holly é uma anti-heroína. Como eu falei, ela fica. o drama psicológico é ela fica entre a liberdade e a estabilidade. Ela procura um marido rico. Mas ao mesmo tempo ela quer ser livre. E talvez a liberdade seja dada pela estabilidade, ou a estabilidade vá. Tomar toda a liberdade que ela sonha. E nesse momento, quando ela sugere. Ai, e se a gente fizesse um dia que a gente pudesse ir a todos os lugares que a gente nunca vai. É nesse momento que surge a cor. Um casaco coral com uma gola funil. E o casaco, se vocês observarem, ele é acinturado. Com um, um chapéu marrom. Quer dizer, tudo colabora para alongar. A silhueta, e esse é um momento feliz, é um momento relaxado, solto. Que ela vai passear com o um amigo dela, inclusive vão a Tiffany. E um detalhe que eu esqueci de mostrar, a bolsa. Uma bolsa simples, preta, com correntes douradas. Olha como que chama a atenção aqui é a corrente dourada, mais uma vez segurada na mão, alonga a silhueta. Pronto, mais uma cor ligada ao psicológico. Audrey está chegando da festa, veste um conjunto rosa. Rosa, é uma cor infantil, porque justamente nesse momento, ela passa por um, um ápice psicológico, que é um ataque de nervos. E aí, o ataque de nervos, ela deita na cama e ela infantiliza, fica pequenininha. Rosa, uma cor pueril. O universo das emoções, a fragilidade, o não revelado, é no íntimo, é em casa que a gente se veste à vontade, a gente tira todas as máscaras e então a personagem pega um violão e canta. Canta a música que ganhou melhor música, o Oscar de melhor música em 1961, Moon River. Aliás, se vocês procurarem no Spotify, tem com a voz dela, ela cantando Moon River, Mas o look... Lenço na cabeça, um moletom cinza, calça jeans. A vontade, despojada de qualquer máscara, de qualquer construção de identidade. Que por outro lado é uma construção de imagem que é um personagem. A Audrey ficou muito feliz e foi uma das exigências dela cantar nesse filme. Porque em My Fair Lady os produtores acharam que ela não era adequada para cantar. E aí, contrataram Julie Andrews para cantar todas as partes dela, o que deixou ela muito chateada e ela falou que jamais isso ia acontecer de novo. Portanto, em Moon River, a voz é de Audrey Hepburn. Falando em imagem construída, é muito importante observar no filme toda a parte da cabeça para alongar o rosto e ganhar mais altura ainda, Toda a parte da cabeça vem trabalhada, especialmente a parte frontal, que leva para os olhos de Audrey. Que como Givenchy dizia, ela tinha olhos de é, servo é, veado. Uhum. E ela, aqueles olhinhos assim, dóces. pedindo dóceis lindos né outro momento ela vai colocar que é a foto mais icônica do, do filme ela está com um broche sempre vai ter alguma coisa que dê volume e altura na cabeça e que também aumente o rosto alongue o rosto então essa é mais uma sacada muito boa de trabalhar ah, uma delas chega a ser quando ela acorda, ela usa sempre uma máscara azul turquesa com detalhes em dourado e aí ela põe a máscara aqui, também fazendo às vezes de um chapéu. Então são truques que vale a pena observar e são muito divertidos de moda. Durante o filme, Audrey levou milhares de mulheres ao cinema e encorajou várias mulheres a buscarem sua felicidade. Que a felicidade, às vezes, pode ser encontrada também com liberdade. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem os looks, que são lindos. Beijo. Gente, esqueci de falar uma coisa. Que é, a felicidade você alcança. Uma das coisas muito importantes que a Audrey sempre perseguiu. É que você alcança a felicidade indo de encontro à sua identidade pessoal. E a sua identidade pessoal tem muito a ver com a sua forma de vestir. Se você esconde ou se você demonstra. Mas você não deve ter medo. Isso que a Audrey encorajava a gente nesse filme. Eu vou ficando por aqui. Mas se você ainda não me segue no Instagram. É, me siga. É Descomplicando a Moda Underline Oficial. MT Laudares, E no TikTok, TT Laudaris. E aí você aproveita, já dá seu like, curte. Compartilha com seus amigos e escreve aqui. TT me conta! O que, que você acha da Audrey Hepburn? Você curte o estilo dela? Eu quero saber. Beijo!